Fala galera, aqui quem fala é o Bombix, começando mais um vídeo no canal e hoje vamos falar de funções que o FL Studio tem, mas a image line não deixa tão na tua cara, ela parece que quer esconder de você, são funções muito boas, muito funcionais, mas que a maioria das pessoas que usa o FL Studio não tem conhecimento, ou não né, você pode saber, então... Deixa o like se você é novo por aqui, se inscreve no canal que vai estar tá me ajudando muito, estamos rumo a mil inscritos. Então, bora lá pro vídeo. Bom galera, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que o FL Studio tem um bloco de notas, sim, ele tem um bloco de notas para você escrever suas coisas. Basta você vir aqui e escolher o plugin e notebook. E tem não só um bloco de notas como dois, tem o Fruit Notebook e o Fruit Notebook 2. Já Notebook 2 ó. é um bloco de notas com 100 páginas para você poder escrever o que você quiser. Viu? E galera, você pode ajustar o tamanho do seu bloco de notas com Ctrl, scroll do mouse ou usar G Mac, Command scroll do mouse. Tem também algumas opções aqui que você pode travar e não poder escrever nada. E isso você passa as páginas, são até 100 páginas para você poder escrever o que você quiser é muita página bom galera, a segunda função do FL Studio que eu gostaria de falar é sobre o plugin que muta o canal do FL Studio galera, como vocês sabem, não existe uma automação de mutar o canal ou não, porém tem um plugin que você vai conseguir mutar, mutar. basta você digitar mult nos seus plugins que você vai achar o Fruit Mult 2 você abre ele e você pode deixar o mult on e o mute off, e você pode mutar só um lado, é, LR, esquer, canal esquerda direito, só a direita, só a esquerda, e é muito simples galera, isso é muito simples, como não tem uma automação de mute, esse plugin serve para isso. Bom galera, agora é o um segredo que eu tenho certeza que vocês não sabem, como vocês podem ver e... Tem vários tipos de mixer, né, tem o compacto, que ele é pequenininho, tem o compacto 2, tem o wide e tem o extra large, que é o que eu uso. E quando você bota o extra large, você pode ver aqui, ó, aparece o nome dos plugins que você tá usando no canal sem precisar selecionar eles, ó. Vamos, botar aqui selecionado, vocês podem ver, o mult não tá aqui, quando eu seleciono o canal... 3, o mult tá aparecendo Mas se eu quiser abrir Esse plugin quando eu tô no extra-large Eu posso abrir o plugin direto, ó. Eu dou dois cliques e o plugin abriu Ó, vou abrir aqui também O meu spam, abriu galera Basta, ó, você clicar Que ele vai abrir para você Isso aí é mágico Bom galera, esse segredo agora são dois Vocês estão vendo o browser aqui que eu tenho, né Bom, é, vocês podem Mover o browser de lugar Basta vocês clicarem nele com o botão direito do mouse, arrastar o bichinho, o Browse sai do lugar, galera. Pra você botar de volta, é só você jogar ele aqui pro canto dele, que ele volta. E pode jogar pro outro lado também, se vocês quiserem. Mas, eu gosto de deixar ele aqui desse lado e tudo mais. Porém, o segredo não é esse. Vocês podem criar uma aba personalizada no browser de vocês. Eu tenho aqui a minha que tem só as coisas que eu quero, é que eu deixo selecionado. Para isso, vocês vêm aqui e clicam no snapshot que tá, tem todos e tem até nove snapshots ou dez. Vocês podem criar para vocês e aí ele vai criar um novo e tudo mais. Vocês também podem ajustar o tamanho das letras de vocês aqui. Auto Hide que ele se, ele se eu tirar o mouse ele se esconde se eu tirar ele volta. Mas para vocês poderem customizar isso aí, vocês abrem as pastas que você quer. Ó, vou botar essas três pastas aqui. Vem aqui nas opções e bota Show only opened folders. Selecionou. Pronto. Agora só vai estar tá aparecendo. As pastas que você deixou aberto. E essa é a forma de você customizar, deixando só as pastas que você quer. Bom galera, nossa próxima dica é o seguinte. Como vocês podem ver aqui, ó. Vocês podem criar outra arrangement, outra playlist. Isso é muito simples. Vocês vêm aqui, clicam em Arrangement e add one. Você dá OK aqui, porque eu não criei nada, apareceu essa mensagem. E vamos botar. Arranjo. Dois. E vai criar um arranjo novo E você pode mudar entre eles Isso aí eu aposto que você não sabia, hein Bom, galera, agora eu vou dar uma função Que é muito interessante no FL Studio Que é você selecionar todas as paternas que são iguais Tipo, vamos supor que você quer selecionar tudo Mas é, vai dar mó trabalhão Existe uma função que você pode fazer isso é, Vamos supor que a gente quer selecionar a 2 e não consegue, né? Porque sempre tem alguma coisa no caminho. Tem um jeito fácil de selecionar elas. Vocês vão vir aqui nas opções de pattern e select all similar clips. Pronto, você vai estar selecionando só as duas. Para vocês verem que não é ladainha, não é lorota, vamos aqui na 3. Selecionou todas iguais. Olha que beleza! Bom, galera, se você não sabe, tem como você também mover tracks da sua playlist para isso, eu colori uma aqui no, no nosso, na nossa playlist. Vocês vão segurar Shift e botar o mouse em cima da track que vocês querem mover. E move com o scroll do mouse. E mexe com o scroll do mouse. Você, isso também funciona no mixer, galera. Bota o mouse em cima, clica o Shift vocês conseguem mover de lugar. Bem bacana, né? Bom, galera, vocês sabem que vocês podem criar um marker... Clicando em CTRL T ou Command T. E se vocês também não sabem, existem alguns tipos diferentes de markers que vocês podem estar criando. Como, por exemplo, eu botei outro marker aqui. Vou botar ele aqui no final. Vocês cliquem com o botão direito em cima do marker e tem vários tipos. Como marker loop, marker skip, marker pause. Como, por exemplo, vou botar aqui, ó. Bom, galera, vou deixar aqui esse Marker Pause. Como vocês podem ver, ele parou de tocar. Por quê? Esse Marker funciona desta forma. Vamos ver outro aqui. Como tem o Marker Skip, eu vou botar um outro Marker aqui só para demonstrar. Tem Play, esse é o de Skip. Ele pulou para o próximo Marker. Bem bacana também. E tem o Marker o in Recording e o Punch-Out Recording, vamos ver. Ele começa a gravar, como vocês puderam ver ali no símbolo de cima. E tem vários outros tipos de Mark, de Loop, de Start ou que não faz nada de pular, de pausar, que eu mostrei aqui. Muito bacana e muito legal. Bom, galera, agora o nosso último segredo é o seguinte. Quando você aciona o metrônomo, vocês podem ver que ele está saindo ali no canal da Master direto, sem passar por um outro canal. E se eu falar para vocês que tem como você mudar isso, você pode botar para sair em outro canal. Basta você vir em Options, Audio Settings, e aqui na parte de Mixer em Preview, Mixer Track, vamos botar no nosso canal 4 que está colorido. E agora, ó. o nosso metrônomo está saindo em um outro canal. Eu acho isso muito bom para quando você quer aumentar o volume do metrônomo. Eu uso bastante para fazer exercício no piano. Eu uso o FL Studio para isso porque eu uso uma controladora. Mas também, galera, sempre que você coloca o metrônomo dessa forma... Quando eu for escutar algum, algum som, alguma coisa, vai estar tá saindo por ali, como por exemplo aqui agora ó. vai sair no mesmo canal, então toma cuidado com isso, se você for aplicar algum efeito ali, aplicar volume, o preview vai sair mais, vai sair por ali também. Bom galera, e essas foram os segredos que a e não quer que você saiba. Mas, Bom Beats revela pra você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E essa foram as dicas de hoje. Se inscreve aí no canal. deixa o seu like. Manda pro seu amiguinho produtor beatmaker. Que esse vídeo vai ajudar ele, eu tenho certeza. Estamos chegando quase aos 5 mil inscritos. E me sigam nas redes sociais também. que eu posto bastante coisa sobre produção e beats. Valeu!